É, a gente vai começar então a apresentação e aí é, a ideia é passar primeiro mostrando algumas novidades do, do Project 2013 e depois a gente vai passar por algumas dicas mesmo de... É, o pessoal reclamou muito a questão da utilização do projeto. Ah, minha tarefa está movendo sozinha, o que está que acontecendo... E aí a ideia é justamente mostrar é, dicas mesmo de utilização do Project, o que, que, o que, que pode estar ocorrendo para mover uma tarefa que você provavelmente está achando que não ia mover e moveu. Então a gente vai passar por várias é, funcionalidades do Project, né? não necessariamente são só da versão 2013, mas vamos passar por, por boa parte. O Eduardo Freire está aqui comigo, né Eduardo? É, boa tarde, pessoal. Como o André falou, o objetivo da gente é, é, é bem essa utilização da, da aplicação prática né, na ferramenta, porque a gente vai ver durante o durante o, o evento que que às vezes são pequenos detalhes, mas quando você já está em execução utilizando seu projeto pra, o projeto para o projeto para apoiar a sua gestão de projetos, elas fazem total diferença. Né? Ok, vamos começar então. É... Primeiramente, então, meu nome é André CBR, eu coloquei aqui o meu Twitter e o Twitter do Eduardo Freire, então, caso alguém até queira tirar alguma dúvida pós-evento e... e queira contactar a gente, está aí o Twitter dos dois. Tá? É... Então a gente está sempre à disposição respondendo coisas no Twitter, ou até mesmo no blog, que é o próximo slide, a gente mantém um blog chamado Blog do Project, onde a gente fala de Project, Project Server, tem vários colaboradores, entre os colaboradores tem eu e o Eduardo Freire, a gente tem um canal do YouTube também, que a gente está começando a subir alguns vídeos, a gente já, já tem alguns vídeos de 2010, é a ideia que a gente passa agora para 2013. Está tendo uma, um acesso até bastante interessante, já que o blog é é bem recente, esse número está até bem mais do que isso. E a gente ajudou a tradução do, do Project 2013. Então, é, não sei se todo mundo de casa já está usando a versão 2013. O blog do Project ajudou a, a melhorar alguns termos que tinha, tanto no Project quanto no Project Server. Então... Uh, vai ter até algum, um, algum dos itens aqui que eu vou fazer a demonstração, que eu, vou, que eu vou tentar isso. Beleza? Então, o primeiro passo é, é falar do, do momento do project mesmo. Né? A gente tem uma cópia vendida a cada 20 segundos, então, quer dizer, é um, é um produto que, que é realmente sucesso no mercado, né? mais de 20 milhões de usuários, mais de 10 mil empresas utilizando, é né? líder de mercado, de acordo com os analistas. E tem parceiro em mais de, mais de 100 parceiros em 80 países. Quer dizer, tem uma ampla é, gama de parceiros para ajudar quem quer implementar o projeto que o projeto serve nas empresas. Tá? Edu, você quer falar desse slide ou posso... É, com relação a essas... Essa, o que aconteceu assim da, da versão necessidade desde 2007, né, 2010 e 2013. É, o, o conceito hoje bastante utilizado de, de serviços de nuvem, etc. E versus a, a, a, Os projetos estão cada vez mais descentralizados nas empresas... Né, Há um tempo atrás a gente via equipes de projetos dentro das empresas, então eles vão basear basicamente nesses pilares aí. Né? Nossos funcionários querem trabalhar juntos praticamente em qualquer lugar, né? eu preciso ter flexibilidade para gerenciar. Né? Ter essa. essa o, o, o André falou dos números, né? mas em termos até da plataforma, falando até do ponto de vista financeiro de aquisição, né? é uma plataforma que tanto ela está. É, é, de, de, de fácil acessível para um, um consultor individual que trabalha com gerenciamento de projetos, até uma grande corporação que quer trabalhar com os projetos, programas e portfólios. Tem alguma coisa a completar, André? Não, não, é isso mesmo. E aí, é, sobre o Project, e aí, tanto o Project quanto o Project Server, né, ele, a ideia é cada vez mais trazer experiência familiar, né, então... É, a gente vê cada vez mais o, o Project sendo, sendo mais trabalhado a parte visual para facilitar a utilização. Também foi, foi, em, foi posto no, na ferramenta a possibilidade de usar com telas touch. Então, quer dizer, a gente vai cada vez mais melhorando a, a experiência do lado do Project Serve, a coisa de poder ser, usar conectando um tablet ou um celular. É, construído no, no SharePoint, então, também, de novo, os dois, o Project ficou é, bastante interessante a integração Project e SharePoint, e também o Project Server, que é construído em cima do SharePoint. O Office 365, que é a solução da Microsoft para disponibilizar é, os produtos dela na nuvem, né? e-mail, SharePoint, e, e por aí vai. Então, a gente começa a, a, até agora, uhum. é, o Project Online também. E tudo acaba sendo construído para a nuvem. Então, vocês vão ver que agora eu consigo pegar meu, o meu Project e salvar no SkyDrive, por exemplo. Então, é tudo voltado mesmo é, para a nuvem. Não só, de novo, o Project, mas também o Project Server. Então, a, a jornada é o, é o que o Edu falou na, naquele slide a gente consegue agora atender é, vários tipos de, de necessidades. Né? Então, desde um consultor que está trabalhando tarefa no, no SharePoint, o no próprio SharePoint gratuito é, consegue é, já fazer esse, esse trabalho. Depois, já a colaboração de projetos com o SharePoint, que já, já tem colaborações de documentos e não só tarefas. Depois, um cronograma. É, com relatórios no um Projeto Profeb, quer dizer, você vai aumentando a maturidade e a, gente, e a Microsoft consegue ter ferramentas para adequar essa maturidade. Então, eu, eu tenho o Project Server também já aumentando uma, uma, uma visibilidade. Né? Então, eu tenho agora os projetos de SharePoint é, no Project Server e depois... Os projetos empresariais mesmo no projeto serve. Quer dizer, eu consigo começar com, atendendo uma complexidade muito baixa e apenas um indivíduo para pegar uma complexidade muito alta e uma empresa inteira né, quando eu trabalho no projeto serve. Ok? André, só para me complementar aqui, eu costumo brincar aqui com esse slide, na verdade foi a minha decisão porque trabalhar com a plataforma Microsoft, né? E quer dizer, hoje, hoje a gente pode ter estruturas corporativas que, em termos da estrutura, eu, eu ainda estou iniciando, né, quando eu estou falando na parte de projeto, mas as empresas podem faturar milhões e a estrutura física, às vezes, de pessoas, etc., é, é, ainda, ainda, ainda é inicial, né, eles ainda estão meio que engatinhando. Né. Então, assim, como, com essa flexibilidade, principalmente agora com o Project Online, né? que eu... Que, eu, na verdade, a gente ficava brincando aí, o André, que ele nos surpreendeu, inclusive a gente né, que está trabalhando, porque, assim, de fato eu consigo, eu consigo ter uma plataforma de PTM nas nuvens, né? E, e, e isso, para empresas que não são TI, ou às vezes não têm TI dentro de casa, é uma mão na roda, entendeu? Sim, é, é a ideia de se atender todo todo grau de maturidade, né? desde quem está começando, talvez um indivíduo, para uma coisa mais empresarial. Né? Ah. E aí, é bom entrar na, na parte de demo mesmo, de mostrar as novidades do, do, do 2013. Tá? Deixa eu entrar na demo, então, vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês já estão vendo minha tela? Como que está? Já, já está dando para ver. Ok. Então, primeira grande mudança, quando você entra no, é, no Project 2013, já é de cara essa tela inicial, onde você tem, aqui no canto direito, é, qual o usuário está logado no Project, então, por exemplo, eu estou logado com meu, o com meu Live ID, então, eu consigo ver quais os, quais os projetos que eu abri recentemente com esse usuário, os modelos de cronograma que eu tenho na nuvem para eu pegar. Então, ah, eu quero pegar um projeto C-Sigma, ou a conformidade da SOX, lançamento de um novo produto. Então, exemplos de, de cronograma que foram postos pela Microsoft. E que eu, eu, eu não começo mais o Project com aquele projeto vazio que nem nada. Então se eu quiser abrir um projeto, buscar um projeto online, eu posso fazer isso tudo, tá? Vou abrir aqui do zero. E aí quando a gente pega uma coisa bem interessante que eu falei é você começa a ter a facilidade do Proje trabalhar para telas de touch ou não. Então, por exemplo, a minha tela é de touch então, se eu quiser mais espaçado, para dar espaço para o dedo, né, clicar direitinho, então a tela é adequada a isso. Tá? O que antigamente não, não tinha essa possibilidade. Eu, ou eu ficava preso e, e tentando fazer funcionar ou não, ou não tinha mais jeito. Outra novidade, deixa eu abrir aqui o cronograma. É, a gente tem o que a gente chama de task spectrum, uh, o, o caminho da tarefa. Né? Então, eu posso mandar realçar, colorir no meu gráfico gigante quais são as predecessoras, quais são as predecessoras de controle que estão no caminho crítico, né? as sucessoras e as sucessoras controladas, que também estão no caminho crítico. Então, na hora que eu marco aqui quem é predecessora, eu tinha feito uma mudança no gráfico gigante, por isso que ele não está aparecendo, mas eu mostro aqui rapidinho. Então, imagina que se eu venho aqui e mando mostrar meu predecessor. Então, a partir do momento que eu vou andando na tarefa, ela vai colherindo quem que é a predecessora dela. Ah, nesse caso aqui é muito simples, então um, um cronograma com três tarefas de exemplo, mas imagina num cronograma que tem é, 200, 500, 1.000, 2.000, 10.000 atividades. Então, quer dizer, eu consigo visualmente enxergar quem que é predecessora, quem que é sucessora e ele colore diferente. Então, eu consigo ver quem que é sucessora, quem que é predecessora de cada tarefa, visualmente, sem ter que ficar olhando é, e tentando identificar quais são a, a, as tarefas sucessoras e predecessores. Ok? Deixa eu voltar lá no meu, no meu cronograma. É, outra, outra funcionalidade também é a questão de relatórios. E isso foi uma, uma, uma novidade que eu acho que é sensacional no, no produto. Eu vou colocar aqui algumas conclusões no, nesse cronograma aqui de exemplo, só para mostrar. Então, eu tenho aqui alguns relatórios já definidos na, na, na plataforma... Então, eu tenho aqui painéis, já bandal, tarefas futuras, visão geral de custo, visão geral do projeto, do trabalho, relatório de, de recurso, de custo, de andamento, por aí vai. E vamos mostrar aqui a visão geral do produto. Então, eu tenho aqui uma visão geral já me mostrando como que está o andamento das tarefas. Isso, e para quem está lembrado das versões anteriores, o que acontece? Antigamente, o Project gerava um cubo, exportava para o Excel, e aí você tinha o gráfico. Agora, não mais. Eu tenho isso tudo interno do Project. Então, na hora, na hora que a gente clica aqui em uma tabela, por exemplo, a gente consegue ver qual o campo que está sendo utilizado, qual tabela, qual filtro, qual agrupamento. Então, eu consigo trabalhar isso de forma bastante interessante. E outra coisa também bem interessante desses relatórios é que eu consigo agora colocar no modelo global. Então, se eu estou trabalhando só no Project ou no Project Server, eu consigo levar esse relatório para várias pessoas. Tá? Então, se eu estou só no um Project, sem o Project Server, fiz um relatório bacana e quero passar para outros projetos, eu abro o organizador e copio um, um, um relatório de um projeto para outro. Se eu estou no Project Server, eu coloco no, no modelo global e vai para todo mundo da empresa. Tá? Então, isso é uma funcionalidade que eu acho bem interessante e que cada vez mais o pessoal vai, vai, vai querer mais funcionalidade em cima dessa, desse recurso novo, que né? são os relatórios. Tá? Outra novidade é na hora de é, você compartilhar, né? se você quer compartilhar no, no SharePoint e-mail, no, no exportar né? PDF, isso aí já tinha, né? Agora, na hora que eu vou abrir, por exemplo, já me aparece lá. Eu, eu tenho os meus projetos recentes: os projetos da BHS, onde no, no SharePoint da BHS, os projetos do SkyDrive, do André, quer dizer, meu SkyDrive pessoal, outros locais da internet, meu computador. Então, quer dizer ele é realmente conectado em vários, em vários ambientes. Não fica uma coisa só centralizada na máquina do usuário. Então, quer dizer, se eu quiser manter todos os meus projetos no SkyDrive para compartilhar entre uma equipe da empresa, eu consigo fazer isso de forma muito fácil e nativa agora no, no, no produto. Sem ter que, nenhum desenvolvimento ou trabalho manual de copiar o arquivo para o SkyDrive ou um Dropbox. Então, quer dizer, está realmente é, integrado. Ok? Edu, tinha alguma coisa que você queria falar aqui sobre. Vou falar dois pontos aí com relação a essa, essa questão da integração, né? O, o que eu vejo às vezes quando a gente ou vai dar aula ou alguma coisa do tipo, é que as pessoas às vezes utilizam-se daquele pool de recurso. Né? Eu crio um arquivo do project para criar o pool de recurso. E no geral esse pool de recurso, às vezes ele está num. num diretório da rede né, ou, ou em algum disco lá que você acaba compartilhando. Você utilizando se um serviço de nuvem, por exemplo, como o SkyDrive, então a possibilidade daquele pool de, de, de, de recursos estarem disponíveis de fato né, na, na, hora do, na hora de eu fazer uma, uma alocação de recursos é bem mais efetiva. Né? E com relação aos, aos relatórios, assim... Basicamente, hoje eu ainda bato com relação a isso, né? porque eu, como, como profissional da área de projeto, tinha muita dificuldade de montar isso. E aí todo mundo reclamava, rapaz, mas para que eu tire informação do projeto, eu tento levar para o Excel? Né? E, e, e aí foi, eu acho que realmente assim, a novidade que fez a diferença foi essa questão dos relatórios. Uma, pela questão visual, né? como o André falou, a questão de experiência do usuário é muito importante. E outra foi a facilidade, então ele juntou duas coisas que pra gente que gosta de consumir informação é bacana. É, e aí, eu só estou mostrando aqui a tela, que é um, um exemplo, mostrando, isso aqui é uma tela de relatório, quer dizer, eu posso colocar tabela, posso colocar texto, é, colocar link entre uma, entre uma, uma página e outra? Tá, vendo? Imagina que eu tenho aqui... Isso aqui é um cronograma onde eu tenho exemplos ensinando como o cara montar um, um primeiro projeto. Mas do mesmo jeito que eu tenho aqui só um, um passo a passo de como fazer, eu poderia já ter o, o, os relatórios mesmo, né? os gráficos mesmo. Né? Então, eu acho que ficou, foi uma funcionalidade que realmente é, é bem interessante. Então, a gente consegue agora trazer é, muita, muita informação, o que não acontecia antes. Entendeu? E, e já... Antigamente, era, era, era aquele negócio que o Pedro falou, ah, exporta o Excel, e aí ah, não era isso que eu queria. Aqui no, a informação já está no projeto vai gerar nele, você já sabe como que vai ficar, se ficou no seu projeto dessa forma, vai ficar no outro projeto também dessa forma você consegue imprimir você consegue fazer várias coisas dentro do projeto né então você realmente fica um, um, um, um produto bem mais completo né e, e os relatórios nativos assim tem dois bons relatórios para a área de projeto um de custo na que tem a análise de valor agregado né e o light panel que é o que é o, de, o do barnidal da que o pessoal do desenvolvimento está utilizando se bastante né e também sim. queria agregar um, um momento mais na frente, que a gente vai falar um pouco, que é uma novidade desde 2010, que é a, a, a, o agendamento manual. né? Então, por exemplo, com um o banedal lá no meu backlog, eu tenho atividade para fazer, né? e aí na, na hora lá, quando a gente for dar mais dicas sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre a questão do modo de agendamento automático manual e versus ah, É Só explicar uma coisa o pessoal. Pessoal, eu estou tirando o zoom para mostrar a tela inteira, porque na apresentação a resolução tem que ser muito baixa. Então, por isso que eu estou tendo que ajustar a tela. tá um, Normal, você não tem que sair mexendo muita coisa, não. É porque a resolução é muito baixa mesmo. Okay? Vamos voltar então lá para o nosso PPT. E, e a gente... Continua a apresentação, vamos voltar lá. E aí, a gente vai entrar nas dicas mesmo é, de Project. Então, é a grande pergunta que o pessoal geralmente fala: ah, o que aconteceu? Minha tarefa moveu sozinha. É, já teve cliente que veio me pedir: ah, eu quero que o Project pare de mexer com minha tarefa sozinha. Eu não quero que minha tarefa antes. E eu acho que é a, a premissa básica do PROJ. É, é, se eu atrasar uma predecessora, a sucessora vai, vai ser empurrada. É, mas tem outras coisas que acabam fazendo a tarefa ser empurrada. E a gente vai entrar aqui em cada um dos itens para mostrar ah, pô, o que está acontecendo... Como que é as boas práticas, o que, que se deve evitar? Então, é, vão ser, acho que, dicas bastante interessantes. Então, a, a primeira coisa, a né, questão duração é uma coisa bastante simples. Então, a, é, como que eu posso configurar duração? Então, a, posso colocar tarefa em minutos, horas, dias, semanas, meses... É, quais são as abreviações? Né? É, como que é a tarefa decorrida? Então, a, quer dizer, se eu tenho uma tarefa que ela vai acontecer durante 10 dias corridos e eu não vou ter, não vou ter pausa para final de semana né, e tudo mais, então como que eu trabalho isso no, no Project? E aí o, o detalhe, né? quando você coloca uma tarefa decorrida, isso eu vejo muito no, nos clientes, é, a pessoa coloca a decorrida, para o project, passa a ser uma tarefa de 24%. Quer dizer, se você tiver um recurso alocado numa uma tarefa que, tá, que é decorrida, é... vamos pô, no primeiro exemplo, aí, são cinco dias decorridos, vão ser cinco vezes 24 horas. Quer dizer, é como se o cara estivesse trabalhando 24 horas por dia durante cinco dias. Então, tomar bastante cuidado quando vai utilizar esse decorrido ou não, Tá? que a gente não, não, não tem esse problema vou voltar lá de novo na minha na minha na minha tela que vou mostrar o exemplo nesse caso então aqui mostrando o, o, o, o, o simples né então a, se eu quero 10 minutos, por exemplo, ah, se eu quero 10 dez horas, 10 dez dias, 10 né? dez semanas, 10 dez meses. E aí, muita gente pergunta, ah, e como que eu faço o um ano? Pois é, não. o Proj não tem essa... É, eles acham que é pouca granularidade demais você ter uma tarefa de um ano, na verdade. Então, você poderia colocar era 12 meses, e aí você teria um ano. Ok? Mas ele não tem, então, a duração de um ano. Você tem alguma coisa para falar, ou Posso continuar? Não, não, é porque às vezes só me perguntam, assim, que tipo de atividades eu utilizarei de minutos, né? O Project, ele tem várias utilizações e, e, e eu tenho pegado muito, então, imagina... O pessoal utilizando principalmente para manutenção e, e produção, né? E aí, quando eu estou falando nesses dois cenários, atividades que, que demoram um minuto, não né, gerar impacto em valores financeiros consideráveis, entendeu? Só a nível Sim. de curiosidade mesmo. É, aí tudo vai, vai depender... O que eles falam de boa prática é... A, é se, geralmente usar... A, de 1% a 10%, né? dependendo do, do, do tamanho do projeto. Né? Não, se tiver um projeto de uma semana ou de alguns dias, em minutos, vai lá, vai ser tudo bem. Agora, se tiver um projeto que é de 2, de 3 anos, você controlar uma tarefa em minutos, você está detalhando demais. Né? Não, não, não faz tanto sentido. Ok, Edu? Né? É, porque, na verdade, as atividades de... Nesses dois exemplos que eu falei, é mais é o que eles chamam, até, por exemplo, na, na, na engenharia da produção, lá, a programação de manutenção, entendeu? Então, o cara vai ter uma janela lá dentro da produção dele, que eles vão ter atividades que, no geral, são mensuradas em minutos mesmo. Sim, sim. É, vamos lá, então, o outro, outro exemplo também é da duração de corrida. E aí. É... Um exemplo que eu achei bastante interessante é a questão, por exemplo, ah, eu concretei e aí tem que esperar o, a cura do concreto. Então, eu não vou, são 100 dias, por exemplo, fazer a cura no concreto, eu não vou esperar 100 dias do concreto, o concreto não vai ficar curando de segunda a sexta, depois ele vai tirar a folga sábado e domingo e voltar a continuar a curar na, na segunda-feira. Ele é... Direto, né? ele vai esperar o tempo. Então, aqui a gente usaria os dias recorridos. Então, quer dizer, vou dar um ando aqui só para vocês verem. Então, em vez de terminar no dia 3 de outubro, ele vai terminar agora dia 24 de agosto. Quer dizer, ele vai usar 100 dias direto. Só tem que tomar cuidado daquilo que eu falei com relação a, a trabalho. Então, eu vou colocar aqui um, uma tarefa normal, de um dia, e vou colocar aqui um recurso André, e aí só para vocês verem, eu tenho lá um recurso de oito horas. Né? Então, se eu coloco dois dias aqui, ele vai para 16 horas. O que acontece? Se eu colocar aqui dois dias decorridos, ele vai para 48 horas, quer dizer, ele vai trabalhar... Dois dias, 24 horas por dia. É sem pausa. Tá? Então, se eu quisesse trabalhar... Ah, eu quero trabalhar dois dias, dois, sem dias corridos, mas só oito horas por dia, aí talvez eu terei que trabalhar, então, com um calendário diferente, considerando sábado e domingo, dias comuns. O decorridos ele acaba usando 24 horas por dia. Só tomar bastante cuidado com isso, que... Isso pode ser um item que, por exemplo, ah, você está fazendo um, uma estimativa de valor e o André custa R$ real a hora, em vez de aparecer 16 horas, vai aparecer 48 reais nesse caso. Então, é tomar bastante cuidado com isso, que isso pode ser um, um ponto que vai, vai dar errado a, a questão de valores. Ok? Cool. Beleza, vamos voltar então lá na apresentação de novo. E aí, é, a questão de vínculo das tarefas também, né? Então a, por que, que existem os vínculos da tarefa, né? Porque pô, acho que é, durante todo esse tempo que eu tenho que eu tenho de, de trabalho. Eu nunca vi um projeto que começou e, e terminou certinho, como, é, como eu estava planejando. A gente acaba tendo mudanças, né? Mudanças acontecem e, e a gente tem que adaptar a elas, inclusive a ferramenta. Então, e a gente quer saber isso, né? Ah, se eu mudar uma tarefa, o que, que ela vai impactar? Então, isso tudo a gente. Tem a ferramenta para ajudar. E aí tem esses quatro tipos de vínculos. Então, o término, que, é que é o padrão da ferramenta. Então, é, ah, quando eu terminei uma, vai começar a outra. O início início, quer dizer, elas vão começar juntos. O término, o término, quer dizer, elas vão terminar juntos. É, e o início a término. Que eu acho, na verdade, é. <risos> uma aí do termo início, né? É a inversão e geralmente o que o pessoal é, costuma fazer, como é invertida, eles acabam invertendo as tarefas e usando o término início. Eu, particularmente, eu, não, eu nunca vi ninguém usando na prática esse início, início a termo. Você, é. você chegou a deparar, Edu? Não, não. Até quando a gente está no treinamento que a gente montou, eu só dei alguns exemplos, mas na verdade, eu, por exemplo, aqui no, no Brasil é um, um pouco diferente, mas... Fora, às vezes, eu monto estruturas pré-moldadas, né? por exemplo, uma casa. Então, o cara lá, enquanto está fazendo uma atividade de estruturação da casa, o telhado está fazendo em paralelo, entendeu? Então, para iniciar a estrutura, para iniciar o telhado, eu tenho que terminar a estrutura. Mas, na ótica, todo mundo acaba voltando ao que tu falou, né? o termo início. Inclusive, o início, início e terno e terno. Né? O que eu tenho visto também é o quê? Porque o início, e início, na verdade, eu tenho uma interdependência. Então, começar a atividade B, elas vão iniciar em paralelo, mas eu tenho que ter iniciado a atividade A. Então, assim, a gente vai ver um pouco na frente, será que faz mais sentido a gente, de repente, colocar uma interdependência interna no início e ter uma latência, ou de fato aquelas atividades iniciam em paralelo, entendeu? Se eu estou fazendo um paralelismo, por exemplo, no meu cronograma. Beleza, beleza, é isso mesmo. Vamos passar... Os slides, então vamos voltar lá também. Está dentro. Então, aqui eu coloquei é, oito tarefas, né? E aí, é, para vocês verem como que ficaria. Então, como o termo início é o é um nativo da ferramenta, se eu colocar aqui só um, como professor, ela ela já. Um cara é que aquilo ali é, uma, é um vínculo de término e início. Então, se eu quisesse colocar aqui é, a, a predecessora 1 é termo e início, ele até desconsidera e tira o, o término e início porque ele é, é, a, é a padrão. Já os outros casos, isso não acontece. Eu tenho que realmente escrever. Então, por exemplo, ah, eu quero que a atividade 5 comece junto da atividade 4. Então, eu coloco 4, início e início. Quando eu faço isso, quando a atividade 4 é, for deslocada para frente, iniciar depois, a atividade 5 também vai, vai acontecer isso. Tá? Então, é, elas sempre vão começar juntas. E aqui é o contrário. Né? Eu, eu tenho que... A, a, as duas têm que terminar juntas. Então, eu venho aqui, a 7, término, término. Quando eu faço isso, elas... elas estão ligadas né, e vão terminar juntas. Tá? E aí tem é, os exemplos. Até no início, por exemplo, ah, vamos supor, a, a estrutura, a parede do, da casa e o telhado. Quer dizer, eu só posso começar é, o telhado depois eu terminei a parede. O início, início, então, sei lá, ah, eu vou fazer uma apresentação do webcast, então, para eu fazer a apresentação, eu tenho que estar com o PPT e a demo pronto, por exemplo. Já o termo, o termo, eu posso também... É, aí vai muito de como a pessoa quer trabalhar, né? O termo e o início podem muitas vezes ser, ser muito parecidos, principalmente num caso que, que a duração são semelhantes. Né? Mas, primário, poderia ter uma apresentação... E uma outra atividade, que é o aluguel do, do projetor, por exemplo. Então, quer dizer, o, o aluguel do projetor ele tem que terminar junto com, com o termo da apresentação. Eu não posso é, devolver o, o projetor antes da apresentação terminar. Você tem algum, algum exemplo melhor para esses três casos, Edu? Não, o do início, do, do início que é bem, bem mais tradicional, né? O dos outros dois, tanto do término como do início, é, é, é, o que tu falou por trás dos dois exemplos, o que eu vejo sempre é que tem assim, tem algo do porquê, né? por exemplo, pode ser uma contratação que eu tenha que finalizar naquela determinada data, por exemplo, tendo duas atividades para que eu finalize. Obviamente que eu posso tratar isso, que a gente vai ver, com algumas restrições, né? Mas, no geral, a utilização desse, desse segundo exemplo e do terceiro, ele está ligado também a um paralelismo. Quer dizer, eu comecei o meu projeto e aí estou executando o meu projeto e de repente não, não corrigi direito, não usei técnicas, por exemplo, de corrente crítica ou de alguma coisa do tipo. E aí eu vou ter que identificar possíveis interdependências que no início eram, eram início-término, que eu consiga fazer um paralelismo. Né? E aí eu, de repente, troco e faço uma correção delas começando é, é paralelo ou terminando em paralelo, entendeu? E uhum. aí vem, vem exatamente esse segundo exemplo lá. O André deu o deu deu primeiro exemplo numa construção de uma casa, né, do modelo tradicional. E aí eu tinha dificuldade de vislumbrar isso. Eu fui conversar com outros amigos da, de outras áreas de engenharia e aí um amigo meu me deu esse exemplo de... Por exemplo, construções pré-moldadas, eu, eu, eu, eu estou construindo isso, inclusive, às vezes em, em, outro, em outro ambiente, né? não naquele mesmo ambiente lá de, da obra, entendeu? Mas, mas aí, como o André mesmo falou, de repente, quando eu mudo o prisma da, da visão das tarefas, eu consigo colocar um início-termo. Ok. É, e aí que o início-termo, é, então, eu tenho aqui a tarefa. 10, né? início terno, e aí vocês vão ver que ela até vai mover, né? porque ele vai colocar a, a sucessora para acontecer antes né? da, da, da, da predecessora. Por isso que eu acho que ela é um, que é um pouco complicado. O que, que geralmente eu, eu vejo acontecer? Né? A pessoa inverte as, a, a, as duas, né? então coloca a sucessora primeiro, e depois vai lá e coloca a termo início. Né? Então, quer dizer, se eu tenho aqui, deixa eu só copiar aqui a data de baixo. Então, quer dizer, eu tenho acontecendo a mesma coisa de uma e, a, e, e da outra. Então, eu, as duas acontecem da mesma forma, só que o, início, o termo início é bem mais fácil, pelo menos no meu caso, para a gente... É, entender como que, como que funciona o project. É, até para aproveitar uma, uma, uma ação que tu fez, André, e, já, e, e adiantando um pouco de conteúdo da frente, o que foi que tu acabou de fazer quando tu deu input no, no, na, no início da atividade? O que o project está dizendo para ti? Aí. É, o, o que eu fiz, aí, ele até coloca um ícone aqui, né? eu coloquei uma restrição. Quer dizer, é, se a gente vem aqui, né? Isso, cibar cibar. É muito comum, muito comum. Então é. o que André acabou de fazer assim, eu utilizo, eu, eu utilizo ferramentas como project para quê? Para que ela me dê basicamente tempo, né, esforço, né quanto eu, eu preciso é, empreender de, ati, de, de trabalho para executar determinadas atividades e custos. Entendeu? Então isso também, talvez para o territorio realidade também, André, eu encontro muitas pessoas indo fazer, sim, último anual, né, da... Sim. A... Isso, entendeu? Sim. E aí, o que é que o projeto entende? Ah, beleza, você quer que comece dia 10 do 5, lá no, na coluna de indicadores, né, conforme o André mostrou aí, o projeto já está dizendo, ó, tranquilo, vai começar dia 10 do 5, mas eu vou colocar um restrição flexível para ela, que ela começa a partir do dia 10 do 5. É, e aí, o, o, o que, que acontece é o seguinte, é, eu, não, eu não vou querer nem. Eu não vou nem é, andar muito com isso, porque a gente vai ter um slide mostrando isso. E aí depois a gente volta, eu, Edu, senão a gente acaba perdendo muito tempo e. e beleza? Vamos voltar lá. Não, beleza. Tá, não, tá, não, foi excelente, isso mesmo. É, então, a questão de, de, de boas práticas, né? É, geralmente você vincula tarefa, né, sobre tarefas e marcos, é, não se deve vincular tarefas somárias, é, geralmente, é, ou então caso lá, ah, não, eu quero vincular a tarefa, mas tomar cuidado para não vincular talvez então as, as tarefas filhas, porque senão eu já vi é, muito caso de dar... É, loop, né? Então o, o, o projeto começa a dar problema porque você liga uma tarefa que liga a filha que e aí elas estão se ligando, faz um loop e o, e o project para de, de, de funcionar na verdade nesse caso, se você está fazendo um um, um loop no, no, no, nos vínculos, né? Então ah eu dependo A depende de B que depende de C que depende de A e aí ele você não consegue mais mais trabalhar, tá? Eu vou falar uma coisa também, André, que assim é... uma das questões com relação a essa questão de atividade é que o quê? quando eu estou construindo lá a minha AWS, né, a minha AP, a representação de um pacote, por exemplo, ele é exatamente um, um, um... um tarefa resumo, né, o tarefa sumário. Então, assim, é, no geral, para projetos, eu não tenho uma vinculação entre os produtos, né, entre as minhas entregas, eu tenho vinculação, às vezes, entre as atividades eu preciso fazer para fazer aquela entrega. Né? E aí, que exatamente exatamente o que o André falou. Ou, ou eu assumo uma prática, de, que talvez é a mais usual, de vincular de fato as atividades, seja o EOLAN filhas, né, com outras atividades filhas de outra, de outra tarefa resumo, do que de fato eu, eu vincular a, a, a, as, as tarefas resumo, que às vezes também representam fases, né, dependendo da utilização do projeto. Sim. E, e aí, outro, outra boa parada aqui, né cada tarefa ter no mínimo um predecessor e sucessor, claro que a tarefa de início e a tarefa de término do projeto não, não vai ter os dois casos, mas senão acaba se encontrando algumas tarefas soltas no, no, no projeto. Quer dizer, elas terminam, não estão vinculadas a nada, então que começa do nada, e esse tem vários inícios do projeto, então... É, Tomar bastante cuidado com, com essas tarefas soltas assim no, no, no cronograma. E aí, outro, outro caso que a gente é, falou um pouco nos vínculos é a questão da, da latência. É, ah, eu posso, por, nesse caso aí que dá frase, é, posso colocar o carpete e pintar a parede ao mesmo tempo? Pô, não posso, não é vai cair tinta no, no, no, no carpete. Então, eu posso ter latência positiva ou negativa. Quer dizer, eu posso é, antecipar ou atrasar uma, uma, tarefa, uma tarefa de acordo com, com a latência dela. Então, vamos voltar lá no, no Project. Vou fechar aqui esse cronograma e abrir o de latência. Então a latência eu posso colocar ela de várias formas. Eu posso colocar aqui a ah, fundação e paredes. Ah, eu, eu posso vir aqui e colocar é, o vínculo, né? Ah, eu quero só dois dias depois que eu vou levantar as paredes, por exemplo, tá? E aí que nem eu falei antes, ela ela pode ser positiva ou negativa. Então quer dizer, ah ah não, eu quero que nós que eu começar a fazer a fundação. Eu já vou começar um dia depois. Eu já vou começar a trabalhar na questão das paredes. Então eu posso vir aqui e colocar um dia an... um dia depois de Quer dizer, um dia antes de terminar a fundação. Eu vou começar as paredes. É... E aí outra... outro jeito de fazer isso é através do próprio para o gráfico de grande. Se eu clique duas vezes na setinha, ele me mostra qual que é o vínculo que eu estou utilizando e qual que é a latência. Ah, se vai ser um dia, dez dias, menos cinco, mais cinco, e aí eu vou poder é, mudar a latência. Outra coisa que é bem interessante, que muita gente não sabe, é que eu posso usar a latência em porcentagem. E isso é bem interessante. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Ah, eu tem uma tarefa que é escrever um livro e o livro vai demorar, sei lá, 20 dias. E aí eu quero... Ah, eu viro para o Edu e falo assim, Edu, eu estou escrevendo um livro de proje e eu quero que você revise o livro para mim. Beleza. O que, que vai acontecer? É, o, o... Eu quero mandar de três em três capítulos para o Edu ir revisando. Então, o que, que eu posso fazer? Ah, então eu vou fazer é, que o Edu vai... Pegar o livro, por exemplo, menos 70%. Quer dizer, depois de 30% mais ou menos de concluído, eu vou entregar os três primeiros capítulos. Depois, com faltando só 30%, ele vai revisar o 3, o 3 4 e o 5. E aí, no final, ele vai revisar... O, o, o capítulo 7, 8 e 9. Qual que é a diferença quando eu estou usando a porcentagem? Se eu vier aqui falar que ah, em de, vez de demorar 20 dias, eu vou levar 30 dias, ele está usando a porcentagem e não mais é, o número de dias. Né? Então se eu tivesse colocado é, para cada capítulo ele levar, sei lá, 7 dias ou 5 dias, ia ficar fixo aqueles 5 dias lá. E agora não, como expandiu o, o escrever o capítulo, na verdade o revisar também vai ser modificado. Você tem algum, algum, alguma coisa a falar, Edu? Posso... Não, não, o exemplo também é, é, é básico com relação a, a gente tentar é, é, trazer um possível paralelismo, né? Às vezes de entregar um pacote, enquanto eu vou fazendo entregas menores né, e vou... Conseguindo fazer outras atividades, sei lá, de validação, teste, alguma coisa. Sempre é Para conhecer esse teu. Beleza. Então, vamos voltar lá de novo. Pessoal, eu tô andando um pouco rápido, só para a gente passar por tudo. E eu, se, finalzinho, se der tempo a gente responde, se não na, na mesa redonda a gente acaba respondendo. Se não, qualquer coisa também a gente está disponível no blog, no link... Para tirar dúvidas, ok? É, calendário, e aí é um, é um item bem, bem importante, é, porque isso pode atrasar né, uma, uma atividade, uma atividade que eu vejo muito cliente mesmo que fala assim, ah, eu tenho uma atividade aqui que, que é, sei lá, de cinco dias e ela está demorando dez. Por que está com isso? Você vai ver tem feriado ou tem um, uma, férias no um recurso. Então, tem que tomar bastante cuidado na questão de calendário, que isso pode estar impactando a duração de uma atividade. Tá? Então, é... vamos voltar lá na, na demo de novo. Então, eu tenho aqui um exemplo. É... E esse exemplo, vamos abrir aqui o um calendário, só para mostrar, eu tenho um feriado no dia 21 de maio de 2012, por exemplo. E aí as tarefas aqui estão para o dia 16 de maio. O que acontece? Se eu vier aqui e colocar três dias, vocês vão ver que ela está terminando no dia 18 de maio, que é na sexta-feira. Se eu coloco quatro dias, ela termina na terça, porque na segunda-feira é feriado. Então, esse é um caso, por exemplo, ah, tá, são quatro dias de duração, mas acabou virando cinco dias assim, do feriado. Então, tomar bastante cuidado com relação a isso. E aí, o que, que acontece? A gente tem, é, o que impactou essa, essa atividade, um em questão, foi o calendário do projeto. O que acontece também é que eu tenho, posso ter o calendário da tarefa ou do recurso. Então, eu posso vir aqui na atividade e colocar qual que vai ser o calendário que eu, que eu vou atrelar essa atividade. Então, por exemplo, eu não quero colocar é, o calendário dessa atividade, o calendário padrão, porque essa atividade vai acontecer no, na, na filial de São Paulo. Então, na filial de São Paulo não vai ter um feriado. O feriado é só aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Então, o que acontece? Ah, se eu coloco três dias, está lá no dia 18. Se eu coloco quatro dias, ela vai terminar na segunda-feira. Apesar do calendário do projeto tá está falando que segunda-feira é feriado. Okay? Então, a gente pode trabalhar isso de várias formas. E outra coisa é o calendário do recurso. Então, ah, está acontecendo em Belo Horizonte. O feriado vai acontecer dia 21, por exemplo. Mas só que o André ele vai... Ele vai trabalhar, é, para ele não é feriado, porque ele está é, devendo banco de ódio, alguma coisa do tipo. E aí é, é a mesma coisa. Então eu coloco três dias, cinco dias, sete dias. E aí ele. Ele está sem, sem calendário nenhum. Mas no calendário do André, na hora que eu venho aqui, né, no, no calendário do André, tem umas férias do dia 28 ao dia 1º de junho. Então, quer dizer, se eu venho aqui e coloco a mais, vou colocar oito, ah se eu colocar oito dias, ele já vai lá para junho e não, e não mais mais. Então, quer dizer, se eu coloco de sete dias, ele termina dia 25, se eu coloco oito, ele vai para junto com as férias do, do André. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque pode ser o, o motivo de estar arrastando uma, uma, uma atividade dela, estar atrasando talvez um projeto, e aí, naquele caso, você vai olhar: ah, não, o André vai estar de férias, então vou substituir, não vou usar o André, vou usar um outro recurso que vai poder me entregar realmente em oito dias e não vai estender mais do que isso. Ok? É, eu, só, eu só dou uma dica aí para que isso, quando a gente estiver nessa fase de planejamento, a gente escolha um desses caminhos, entendeu? Porque, senão, a gente acaba encontrando cronogramas né, com muitas exceções. Né? O que o André explicou foi basicamente, no primeiro, eu tenho condições normais que tem a temperatura de pressão, na né, forma que eu, o projeto trabalha, e depois eu vou trabalhar na atividade ou no recurso. Então, assim, se eu, se eu, no geral, acabo indo pelos dois caminhos, depois para efeitos de, de, de, de gerenciamento é complicado, né? Eu dou uma dica que você utilizar lá no campo atividade, na, na, na, nas anotações, por exemplo, alguma dica. Nessa atividade, o André está trabalhando direto por conta de XXX. X, x, porque depois, isso a gente está dando um exemplo, num cronograma de três atividades, né? Mas para de 12 um, não... mil linhas, de 10 mil é. linhas. Eu literalmente não lembro o, o, o porquê daquela, daquela situação, entendeu? Tem que ser exceção, senão você acaba tendo milhões de, de calendários. Eu vou passar mais rápido, porque a gente está tá um pouco atrasado aqui no, no tempo. Então, é a questão de recessão, e aí vai aquele caso que, que, que eu forcei uma atividade, né? É rescisão é, é uma rescisão e uma exceção no projeto. Não tem sentido você ter um projeto que tá, só tem rescisão nas atividades. Então, tomar bastante cuidado com isso. Tá? Então, é que nem o Edu falou, na hora que você coloca a, a, a data de início ou a data de término, ele vai lá e coloca já uma rescisão. Então, muitas vezes para você não existe rescisão, mas como que você postou uma data, por hoje a gente considera isso uma restrição, então, tomar bastante cuidado é, com isso na, na, na, na, na questão das restrições. Eu vou só passar aqui nas boas práticas e depois eu mostro o exemplo. Então, é, também tomar bastante cuidado, né é, não quer dizer que uma rescisão deve terminar em, que na verdade a tarefa vai realmente terminar é, naquela data. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Né? É... Então, ah, usar restrições para contratação, para algumas entregas, tudo bem. São, são coisas é, pontuais no projeto, e não uma tarefa normal. Né? E é aquele, aquela, aquele item que o Edu falou: ah, você vigiar mesmo do lado esquerdo, a coluna do indicador, que ela, ela geralmente fala se tem alguma rescisão ou não. E aí é que é o negócio, não digitar nem a data de início e término, porque senão você está forçando a restrição. Vou voltar lá. Então, mostrar. Deixa eu... É porque o, o, eu, não, eu não tenho essa visão da coluna indicador, nem né? às vezes uma ação que eu dou e o projeto me dá aquela bazinha lá que é o Smart, o smart Tag, né, chamado lá, eu, eu acabo, às vezes, na pressa, passando, passando por isso, por cima desse, desse aviso do project, e aí, de repente, naquele momento, aquilo ia me ajudar. Ele, ele ia, por exemplo, ou aumentar a atividade, ou reduzir esforço, etc, Sim. etc. Se eu venho aqui e coloco a data de hoje aqui e forço nisso, ele aparece então aqui, no, aqui no, no indicador lá. Essa tarefa não deve iniciar antes do dia 28 do 3. E aí tem que tomar cuidado, bastante cuidado com isso. Ah, eu queria mesmo que ela... É, eu queria que ela... Ah, eu acho que ela vai iniciar dia 28 ou não. Ela, tem, ela não pode iniciar antes do dia 28. Tomar bastante cuidado com esse, com esse erro bastante comum da, das pessoas. Então, senta olhando essa coluna indicador para ver no, o que, que o projeto está tá indicando. E aí o, o exemplo aqui, por exemplo... Ah, Bloqueio de rua e desfile de 7 de setembro. Quer dizer, eu não vou fazer um bloqueio de rua é, 14 de, ma de maio para fazer o desfile de 7 de setembro. Beleza, tudo bem. Então, eu vou indo aqui no, no bloqueio de rua, na recessão deve ter, Ele deve terminar né é, no dia... Vamos colocar aqui setembro... 7 de setembro. Então, quer dizer, não adianta para a gente bloquear a rua antes do 7 de setembro. Tem que ser no 7 de setembro para a parada realmente acontecer. Né? Então, nesse caso, como ela caiu no, no sábado, eu vou colocar ela aqui no sábado. Então... E aí, tomar bastante cuidado, que nem ela está marcando aqui no um indicador. Mas, ok, esse é um caso que é, é, é, é exceção. Acontece, eu tenho que realmente terminar o meu bloqueio no dia 7, né, no, no início do dia 7, para realmente a parada acontecer no 7 de setembro. Então, é, a questão da resistição é tomar bastante cuidado, tem que ser exceção do projeto. É, é uma das principais coisas que acabam se atrapalhando no engine, né, no cálculo do project, de mover as tarefas, antecipar e ou atrasar uma tarefa, porque ela está travada ali, ela não pode começar, ela não pode terminar depois. Tá? Vamos voltar lá. Tarefa manualmente agendada é uma funcionalidade que foi colocada no 2010. É... É uma forma, na verdade, de parecer um pouco com o Excel, né? trazer um pouco do, do, do, da facilidade de, de se trabalhar no Excel, tá? mas eu, eu falo que, beleza, manualmente de você tem que usar na fase de planejamento, quando ainda não está definido depois, eu acho que você tem que ligar é, para automaticamente mesmo e deixar o, o, o project calcular é, normalmente a, a, as tarefas. Tá? É, vamos, deixa eu mostrar então o exemplo. É, manualmente agendada. Okay. Então, o que acontece? Na manualmente agendada, eu tenho que a duração. Ah, conversar com o Edu. Ah, eu não tenho a duração ainda. Eu tenho que conversar com o Edu para saber. Beleza, estou na fase de planejamento, ok. Mas quando eu estou na fase. Já de, de execução né, do projeto, aí a gente já tem que é, trabalhar de forma, acho que, mais automatizada, de colocar 10 dias, então, quando vai começar, quando vai terminar, e, e jogar para o agendamento automático. Você tem alguma coisa para falar de, de agendado manualmente, Edu? É, a, a única coisa assim, a primeira coisa é um fato, todo mundo pede para configurar lá automático o agendamento. Podia até mostrar, né, André? Ir lá nas opções e já configurar automático. Se você quiser mudar só para esse projeto, você muda aqui embaixo, né? Então, é. a partir de agora, qualquer tarefa que eu criar aqui volta a ser o um, um formato é, agendamento automático, que é o um formato de todos os projetos anteriores, né? Ou então eu posso vir aqui em opções, né? E, é, é, aqui, ó, novas tarefas, como que ela vai ser? Se ela vai ser automaticamente ou manualmente agendada. Beleza? E com relação ao manual, o que na verdade a primeira dica que eu dou é a mesma do André. Né? Assim, no pré, eu eu, eu posso uma estruturação e um planejamento, e aí eu saber que eu tenho que fazer determinada atividade, mas não sei ainda o tempo. Mas o que eu tenho visto, André, inclusive a gente está tentando... É, é, utilizar, particularmente no, no projeto de software, que, por exemplo, lá eles têm, eles têm o, o, o dimensionamento é, baseado em, por exemplo, em ponto de função, mas em ponto de função não me dá esforço, entendeu? Então, a gente está numa discussão de como aplicar isso, porque, de fato, a gente tem que colocar na produção do software, sabe? Mas acaba entrando no que tu falou, eu tenho que mencionar algum esforço, e tenho que colocar as predecessoras para que, para que eu possa, de fato, ter um, um timeline aí de todo o meu projeto. Né? É. Vamos, vamos continuar porque o tempo está... Nivelamento de recursos, é, então é, é até antigamente, é, pessoal, até o 2010, né, ele, é, o nome era redistribuição de recursos, até uma uma ajuda nossa em mudar esse termo de redistribuição para nivelamento, né? é bem mais claro, né? Então é nivelar mesmo e tirar a superalocação. E tomar bastante cuidado com o nivelamento, que nem sempre é possível. A ferramenta não, não vai saber, é, talvez, quando, quando ah, eu posso.. É, eu posso... Ah, não quero atrasar. Geralmente acontece de atrasar. Então, primeiro eu tenho que ir Dois projetos, duas tarefas no projeto, que está para o André fazer. Ah, beleza. Eu venho aqui no um recurso, vou mandar nivelar tudo, beleza. Tirou o... Nivel... o... Se você... Aqui ele está me mostrando que eu estou super alocado, né? Se eu faço o nivelamento, tirou a super alocação. Beleza. Mas é isso mesmo que eu queria? O meu projeto agora... Vai durar duas semanas? Será que talvez na segunda tarefa, em vez de colocar o André, eu posso colocar outra pessoa e, e fazer em paralelo? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração e talvez a, a ferramenta não tenha isso, todos esses dados, né, para chegar à conclusão de substituir por uma outra pessoa. Então, não é tão, tão, tão simples assim. Né? E eu tenho até duas experiências a contar para vocês. Uma que, por exemplo. Então, no nosso projeto de inovação, às vezes eu tenho atividades, né, eu estava uma organização que tinha atividades ou poucos projetos, ou atividades com projetos pequenos, e aí, e aí ele dizia, ah, eu consigo fazer nivelamento de recursos. Então, como ele tinha poucas atividades e recursos, de repente, nesse exemplo que o André falou, quer dizer, eu, só, eu tenho limitação de recursos, pouca atividade, o projeto te ajuda. Sendo que quando o portfólio dele começou a, a, a, a ter mais projetos, o nivelamento de recursos não ajudava. Aí foi o que ele disse, não, o project não presta, o project não é bom. Na verdade, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre nivelamento de recursos é um recurso do project, você tem que literalmente apreciar com moderação. Né? Porque quem tem que fazer nivelamento de recursos é, o prof... é a gente gestor de projetos. Né? O project ele vai te ajudar, mas como o André falou, de repente não tem todos os fatores para tomar a decisão. Então ele vai cortar atividades, ele vai estender prazo, e às vezes eu tenho recursos que estão alocados para aquele projeto, e aí em determinado dia ele não está não fazendo nada, digamos assim. Por quê? Porque o projeto fez uma atividade que ele estava alocada, ele de repente dividiu a atividade e colocou para que ela iniciasse depois daquele, daquela data. Tá é, é, é isso mesmo. Tem que tomar bastante cuidado com com a questão de nivelamento. É um, é um recurso que eu considero assim, é, de uso bastante avançado, porque justamente a pessoa tem que fazer, se for usar, tem que é, saber muito do recurso para poder utilizar. Não é só sair ligando o recurso e de pronto, acabou. Né? E, é um, e também é um recurso que, se você vai passar é, de um gerente para outro, também tem uma particularidade que Muitas vezes você está com um gerente que tem um, um grau de maturidade muito grande de uso e nivelamento, e se você está passando com outro que não tem tanta, tanta familiaridade com, com esse recurso, pode dar algum probleminha no cronograma. beleza? Vamos então para tipos de tarefas. E aí, esse, é, é, esses próximos slides eu até tirei de, um, de uma apresentação que eu assisti na, na Project Conference, é, do, de dois, de, do ano passado, de 2012, que eu achei bem interessante a forma como o cara ensinou os tipos de tarefa, que eu achei bem didático. É, então, a gente tem os pintores, os policiais e o papo. Tá? E aí, todo mundo está perguntando, pô, beleza, o André deve estar drogado. Para estar... O que é que tem um pintor policial e para ver com o um project? Né? É, nada. Mas, o, o, você vai ver que o exemplo, vocês vão é, metalizar de forma muito, muito fácil, na verdade. Né? Então, é, a gente tem vários tipos de, de, de tarefa no project, né? a unidade fixa, duração fixa, trabalho fixo. Né? E aí, é a dica, como que eu memorizo eles, o né? ah, um pintor, o um policial e um o papo. E aí a gente vai entrar em cada um desses, desses casos. E aí lembrando que a fórmula no projeto tração é tração igual a trabalho dividido pela unidade. Ok? E aí vem a primeira pergunta, então. Pintor. Ah, eu tenho um cliente que quer pintar dois quartos, cada quarto leva oito horas. Eu tenho... Dois dias para terminar o serviço, beleza, eu contrato um pintor, um pintor faz. Agora, se o cliente altera o prazo em vez de dois dias, para eu vou levar um dia só, o que, que eu faço? Eu contrato um novo pintor. Beleza? Que, que tipo de tarefa é essa? É trabalho fixo, quer dizer, o trabalho vai ser fixo vai ser 16 horas. O que vai alterar vai ser a duração, porque eu estou alterando a unidade do, do, da alocação de recursos. Eu estou tocando dois recursos, na verdade. Né? Então, adicionei um recurso, esse recurso vai pegar as 8 horas para ele, enquanto o outro vai pegar oito horas. Então, fica dois recursos cada um com oito horas, um dia só. Então, eu consigo atender o que o meu cliente pediu. A avaliação que a gente tem que fazer é seu tecnicamente os dois pintores eles são produtivos, né? Que o André falou, o engenheiro lá de, de, de, de, do projeto ele vai fazer o cálculo para ti, dizendo se tu tiver dois pintores eu te entrego em um dia. E aí tá a diferença de, de, de, de da gente ter uma competência em determinados, né? Atividades técnicas de avaliar, mas é produtivo ter dois pintores, entendeu? isso. E aí a questão do, dos policiais é, haverá uma festa, né, um policial foi contratado para controlar a multidão, e aí o pessoal está exigindo dois policiais no lugar de um. Né? Então, é, que tipo de tarefa que é essa? Né? Então, o que, que acontece? É uma duração fixa, quer dizer... É, a duração vai ser de um dia Vai ser durante a festa, por exemplo O que vai acontecer Na hora que você adiciona mais um policial Ele vai aumentar o trabalho Então, quer dizer, eu coloco um policial a mais Por mais que seja só um dia O trabalho vai, em vez de oito, vai ser seis horas Porque tem duas pessoas trabalhando tá? Então, é, é bem fácil da gente lembrar isso E o papa ah, beleza, o Papa irá viajar. Né? Vai ter um encontro é, com os líderes mundiais. A viagem está programada para cinco dias. E aí, a agenda dele está lotada. E você tem que. Estão pedindo novas reuniões. E aí? Você coloca outro Papa no lugar? Não tem outro Papa. O Papa é único. Então, como se resolve esse caso do Papa? Né? A unidade é fixa. Você só tem um papo. Então, o que, que acontece? Ah, Se eu quero mais reuniões, então eu vou aumentar o trabalho e vai mudar a duração. Ou se eu mudar a duração, eu vou aumentar o trabalho. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque são, são formas da gente visualizar mais fácil. Né? Então, deixa eu entrar só na, na última demo então, desse caso. Que eu acho que fica bem fácil da gente sempre estar memorizando cada ativo. Cada então, tem aqui os, os pintores, né? Então, está trabalho fixo. Eu tenho o um pintor lá, André. E aí, o que eu vou fazer agora? Ah, eu quero colocar outro pintor. Que o cara está me pedindo para entregar. É... Aqui eu coloquei 10 dias, né? Então, em vez de 10 dias, eu quero que ele me entregue em 5 dias. Então, ah, beleza. Vou colocar o Bill Gates se então, eu vou pintar, e na hora que eu coloco o Bill Gates, nós vamos conseguir entregar em cinco dias. E então, aí, o um outro caso é a duração é fixa, é, são 10 dias de trabalho, e, ai, beleza. Além do André, vai ter o Bill Gates. E aí, vocês vão ver que o trabalho aumentou. Quer dizer, a duração vai ser os 10 dias. Eu aumentei duas pessoas, o trabalho vai aumentar. E aí, com o Papa... É aquele caso que eu falei: ah, se eu coloco mais um dia de reunião, ele vai aumentar o trabalho, porque eu só tenho uma pessoa. Não tem como eu, eu diminuir o trabalho se eu não diminuir também a duração. Beleza, gente? Edu, você tinha alguma coisa para falar sobre esses dois itens? Ou... Esses três itens, não é verdade? Não, só tinha uma pergunta. Eu trabalhando com Bill Gates. Ah! <risos> Bill Gates está aposentado só. Então, o caso é... aposentado é para trabalhar com é, filantropia. Mas, mas a, a dica que eu dou só com relação à questão da duração é que, por exemplo, exatamente esse exemplo que tu colocou. No geral, a gente utiliza quando a gente trabalha o, o, o um pacote né, ou a entrega, que ela tem um determinado deadline. Pera, eu tenho que precisar entregar daqui a 10 dias. E aí, do ponto de vista para o cliente, se aciona ou não o não projeto, para ele é transparente, né? mas isso vai impactar em eu ter, em gerenciar mais pessoas impactar em custos, entendeu? Então, é, é até uma forma de. para quem está consumindo a informação, seja o cliente, ou seja o meu diretor, eu consigo atender aquela expectativa de tempo, né? mas, mas, consequentemente, ele vai impactar, em, por exemplo, o André, sei que a hora dele é um R$1,00, do Bill Gates não é um R$1,00, né? Então, vai impactar no mínimo em custo. Sim, com certeza. Se a do André é um real, do Bill Gates é um milhão. Então, não vai sair barato essa, essa pintura aí em menos tempo. Então, vamos voltar lá. Pessoal, era isso sim, que a gente queria passar, mostrar um, um, uma pincelada né, das novidades do, do 2013 mostrar mesmo algumas é, dicas né, de boas práticas talvez, de, de uso do project. Claro que a gente não entrou a fundo em nenhuma delas. Né? Então, por exemplo, ah, em tipos de tarefa, a gente não entrou em é, controle por empenho. Então, claro, claro que cada uma dessas é, teria mais tempo para a gente trabalhar, mas como a é, ideia seria uma apresentação de uma hora, não tem como a gente ser também muito profundo sobre o tema. Então, eu queria agradecer a todo mundo pela presença e qualquer dúvida que vocês tiverem, mais tarde eu vou estar disponível. Se não, também o nosso Twitter ou então o blog, está é, todo mundo convidado a, a participar lá do blog, mandar perguntas, sugerir posts, a gente está sempre respondendo e postando novidades lá. Ok? Edu, você quer colocar... Na verdade, eu, ah, ideia que eu esse, esse último ponto. Em primeiro lugar, agradecer a isso para que tenha contribuído de alguma forma. Né? É, o o webcast, ao mesmo tempo, que ele dá a possibilidade de a gente atingir muita gente, mas ele talvez não restrição da questão da, do processo interativo. Né? E aí a gente deixa esse... esse o que o André falou, por exemplo, lá no blog eu até coloquei alguns posts lá, quando a gente começou no ano passado, né André, eu acho que é mais ou menos um ano, uhum. e, e de repente, por exemplo, é, obviamente os posts eles vão ser muito mais um sentimento de necessidade de informação meu, do André ou de outras pessoas a compartilhar, mas por exemplo, teve alguns posts que foram demandas, a pessoa tinha uma determinada dúvida Estava compartilhando, né? não que, que, que, que obviamente a gente saiba mais ou menos, mas o, o simples fato da gente olhar por outro prisma, de repente a gente consegue nos ajudar. Né? Esse problema pode ter de alguém, que amanhã vai ser meu e a gente consiga é, é, é, propor ou, ou tentar ajudar de alguma forma e ajudar também outras pessoas, né? O objetivo desse desse, dessa questão de comunidade, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a é um trabalho de comunidade. O trabalho de comunidade é, é a vontade, literalmente, compartilhar conhecimento, André? Eu acho que o objetivo é mais ou menos esse. Eu queria agradecer a vocês. E eu devo estar também, possivelmente não, mas o André vai estar aí no final, aí nos questionamentos. Valeu. Um abraço, gente.